A gente fala agora ainda sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, tá gente? Porque um dos projetos aprovados na sessão de ontem é o que destina uma área para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O SSPM de Três Lagoas terá uma área de lazer no bairro Vila Piloto. O projeto que destina uma área para a construção de um espaço de lazer para o sindicato dos servidores públicos municipais de Três Lagoas foi aprovado na sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira. Representantes do sindicato acompanharam a votação do projeto. A presidente do sindicato, Luciana Brassal, falou sobre o assunto. Uma grande conquista para o sindicato, depois de 33 anos de sindicato, hoje conquistamos a nossa área, onde nós iremos em parceria Seria com o Grêmio Funasa construir a nossa sede social, uma área onde os servidores filiados ao SSPM poderão usufruir né, de, de uma área de lazer com todo o conforto que a gente espera é, lançar em breve é, esse projeto e trabalharmos para construir realmente essa área para que os filiados possam usufruir desse espaço. A área pertencia ao antigo Grêmio Funasa e agora foi repassada para o SSPM. O Grêmio Funasa ganhou essa área do prefeito Cochino tinha lá em 1996 e eles fizeram algumas benfeitorias, tá? já tem algumas coisas prontas lá, mas é, infelizmente os servidores foram se aposentando, perdendo o interesse e eles estavam com dificuldades para melhorar e manter o espaço e numa atitude assim, de grande é, servidão e, e, e, e, e, e, e Entender que não poderia perder aquela área ou ficar abandonada ali, eles buscaram o SSPM e a gente vem conversando já desde 2017 sobre isso e agora conseguimos a regularização da área. E a administração aceitou transferir para o SSPM esse espaço que nós iremos trabalhar e proporcionar um espaço de lazer para os servidores. Depois de construir a sede administrativa do sindicato, a meta da atual diretoria é construir um espaço para lazer. E este sonho se tornará uma realidade com a destinação desta área no bairro Vila Piloto para o sindicato dos servidores públicos municipais. Não é só de trabalho, né? a gente precisa também da diversão, precisa de um espaço para confraternização entre os colegas e também para usufruir com a sua família. E agora nós vamos buscar, então, o, construir isso o mais rápido possível para que os nossos filiados possam usufruir dessa área que é dentro da cidade, uma área bem acessível ali na Vila Piloto e posteriormente vamos divulgar todo o projeto que a gente já está trabalhando nisso. E é um grande dia, um grande um dia muito especial, fiquei muito feliz. Me emocionei em alguns momentos, porque realmente é um legado que nós vamos deixar para todos os servidores vindouros.